Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Hans e vou mostrar pra vocês 10 jogos de graça do Playstation 4 que vale a pena jogar. Então não esquece, deixa o seu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e vamos lá. Como que faz para encontrar os jogos grátis do Playstation? Vai na Play Store, lembre-se de estar tá online, na Play Store, ativar tudo aí, vai vir em jogos, vai vir em jogos grátis e aqui você já encontra todos os jogos grátis do PlayStation. Ah, são só esses daí? Não, coloca tudo para cá, vem aqui ó, todos os jogos gratuitos, e aqui você vai encontrar todos os jogos gratuitos, lembrando que alguns aqui são demonstrações, até mesmo como Dragon Ball Xeniverse aqui, o próprio The Sims, são jogos com demos, que você pode jogar por um tempo. Você vem aqui e coloca... O mais novo, data de lançamento, né? Mais novo, você vai saber o último jogo grátis que foi lançado aí pro Playstation 4. Foi esse aqui, ó, Gundam Evolution, para Playstation 4 e Playstation 5. Mas, Reza, eu quero saber os 10 jogos grátis que você falou que são os melhores para estar tá jogando aí. Lembrando que essa é uma opinião minha, então, não esquece, deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. E vamos começar aqui com Warzone... O jogo da Call of Duty, né? Call of Duty Warzone. Esse jogo é, assim, fenomenal, totalmente de graça. Se você tem Playstation aí, você assina Playstation Plus, você tem algumas coisas grátis para você estar tá sempre resgatando de temporada em temporada. Por isso que esse jogo tá aqui nos meus top 10 jogos grátis de Playstation 4. Um outro jogo é o Genshin Impact. Eu não tô jogando muito, mas esse jogo é fenomenal. Você pode gastar dinheiro nele, ó, mas tem pacote exclusivo aqui para quem tem PlayStation Plus. Vou resgatar aqui para vocês verem. Pacote de gema aqui do PlayStation. Para você estar tá, é, comprando novos personagens e tudo mais. Mas Genshin Impact, cara. Um jogo assim. Acima da média para jogos grátis. Esse jogo, sem dúvida, tem que estar tá no seu top 10 de jogos gratuitos de PlayStation 4. Porque ele é fenomenal. Totalmente grátis. O meu outro, é óbvio que não pode faltar, é o Fortnite. Fortnite aí tá no topo dos topos dos jogos hoje em dia, né? E ele é gratuito aqui para PlayStation 4, é só você baixar. E vale muito a pena, Battle Royale, você não vai se arrepender mesmo. Um outro jogo que eu recomendo, assim... Sem sombra de dúvidas, Warframe, esse jogo, galera, tem também pacotes exclusivos, né? para quem tem Playstation, vou estar tá resgatando aqui. Se você não conhece esse jogo, você tá perdendo um jogo excelente. Warframe é um jogo de ação e aventura, com alguns elementos de RPG, que vale muito a pena. Tem temporadas também, eles estão trazendo atualizações até hoje. O jogo é fenomenal, foi lançado em 2013 e até hoje tem atualização para o Warframe. Por isso está aqui nesse meu top 10 também. Um outro jogo que eu recomendo muito é você jogar o eFootball. Para você aí que gosta de futebol, é um jogo grátis. A EA lança o FIFA e tem o PES. Né? O PES não... Existe mais. Agora o que existe é o E-Football. E o FIFA também não vai existir mais, né? Agora vai virar EA Soccer, Futebol, um negócio assim. Mas agora também aqui é o E-Football no lugar do PES. Não existe mais o PES. Um outro jogo que eu recomendo pra vocês e não tá nessa lista aqui de cima. Você tem que vir aqui. Vim aqui em classificar. E aí você bota do mais novo pro mais velho. Você consegue... Conhecer todos os jogos grátis do Playstation E o que eu vou recomendar para vocês aqui É o Fall Guys Fall Guys, maravilhoso Jogo grátis Tem também seu passe de batalha Igual a Fortnite que Fortnite comprou o Fall Guys, tá? A Epic Games comprou o Fall Guys, mas é tipo as Olimpíadas do Faustão. Você tem vários desafios e é excelente para quem tem criança. Vamos descer mais um pouco aqui que eu quero mostrar outros jogos para vocês que são gratuitos. Que não está literalmente ali naquela aba ali dos gratuitos. Nossa, Ghost of Tsushima está gratuito? Sim, tem uma parte grátis do Ghost of Tsushima. Uma parte online, você consegue jogar gratuito, mas não é isso. Aqui, eu gosto de mostrar para vocês jogos completos, tá? que são totalmente grátis. Lógico que tem coisas pra liberar e tem coisas pra você comprar dentro, mas... Isso aí é pro jogo se sustentar. Esse aqui, ó. Ah, cara, esse jogo... lit It Day. lit It Day. Let It Day. Não sei falar esse nome, mas esse jogo é um Dark Souls. Assim, tem elementos de Dark Souls, mas... É um jogo, assim, muito louco, cara, sinceramente. Vale muito a pena, não tenho como explicar muito, porque o jogo é muito frenético. Mas tem Elementos Souls e vale muito a pena, o jogo lançado em 2016. Lit It Day, mas o jogo é muito bom, vale muito a pena. Tá aqui no meu top 10 jogos gratuitos de Playstation 4 por isso. Brawlhalla, se você gosta de jogo de luta, essas lutinhas tipo, vamos dizer assim, Super Smash Bros., esse aqui é pra você, Brawlhalla é simplesmente perfeito nisso, faz um Smash Bros. aí com excelência online, com vários jogadores, você pode jogar com seus amigos e tem que te roubar eles da arena, você tem a quantidade de vidas, tem vários modos de jogo e esse sim tem que estar tá no seu top 10 jogos gratuitos aí de Playstation 4, sem sombra de dúvidas, porque é muito bom. Você que gosta de MMORPG, você tem o... Pight of Axie. Esse jogo é um MMORPG, assim, com excelência gráficos lindíssimos e vale muito a pena você jogar ele aí. Foi lançado para o PlayStation 4 em 2019, então é um jogo razoavelmente novo, né? Tem mais ou menos aí 4 anos, mas é um jogo muito bom, MMORPG para você que curte, vale a pena de mais. E atualmente também lançou mais um jogo que é super legal aí para você que tem criança, parece muito com Mario Kart, parece muito com Crash Corrida, que é o, o Kart Race Drift. Joguinho super divertido aí. Vale muito a pena você tá testando e jogando. Então, esses são os meus melhores jogos de Playstation 4 aí. Jogos gratuitos, tipo Overwatch 2 também tá nessa lista. É um jogo Excelente, Overwatch 2, atualmente aí lançado também para o PlayStation 4 em 2022. Você que gosta de Overwatch, você que jogou Overwatch alguma vez, o 2 está disponível de forma gratuita aqui para o PlayStation 4 e vale muito a pena jogar aí Overwatch. Lembrando que tem outros jogos, tem PUBG no mesmo estilo de Fortnite, tem H1Z1 no mesmo estilo de Fortnite, tem outros jogos que são do mesmo estilo... MMORPG Centuri Tem outros jogos Então é isso galera, esses são os jogos grátis de Playstation 4 Que valem a pena você jogar Lembrando que tem muito jogo grátis de Playstation 4 Já ensinei pra vocês aí como encontrar todos os jogos Também ensinei você a encontrar as demos Então não esquece, deixa o like, compartilha com os amigos Se inscreve no canal, valeu, até a próxima Tchau, tchau